E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Milk React e dessa vez vai ser um react muito massa, galera Por causa que vai ser o cover aí do rap do Albedo, dos Sker e do gatos O rap aí dos vilões que inclusive eu participei, né? Foi lá no canal do Lukezinho Você não conhece o canal do Lukezinho? Tá esperando o que, cara? Você não conhece um dos melhores canais de Ben 10 do Brasil? Ah, não, cara E também tem o Luiz Game, né? Que também... É outro cara que ele faz, né? Ele faz parte da União 10, né? Ele faz alguns vídeos de Benes, mas o foco dele mesmo é jogar aí, principalmente God of Wars. Cara, vocês gente tem que conhecer o, o Luiz, cara. Ele é muito gente boa. Então, o link do canal dos dois vai estar aí na descrição, juntamente com o vídeo original. Mas já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Ó oh, galera, e dessa vez eu, eu prometo pra vocês que eu vou tentar não cantar, é, fazer com que minha voz sobressaia com a voz do vídeo viu? Porque às vezes eu tenho essa mania que eu gosto de assistir a quando você a letra, eu gosto de cantar junto, entendeu? Aí vamos ver aqui, vamos ver como é que ficou minha voz como o Ziz né? Que eu ainda não vi como é que ficou, mas vamos lá 1, 2, 10 É o beat Iron Master na track o mini Rap Letra pra da batata, Inclusive, essa é a primeira vez que eles falam, né? Iron, master na track ou mini rap. Edição Kickaxe. Aí, Luckyzinho, né? Vamos ver aí. E valeu! Eu tenho uma missão e eu vou dar o um fim. O que fez? Isso Já gostei da edição seja pela força do azul Aí é cada um ele colocou uma cor, né? Vermelho, roxo e, e verde. Alvírio. É, tá com o Vizinho cantando demais Eu tenho um objetivo Não preciso de amigos E para ser concluído Se lembrarão um de albido Não vou ter compaixão É, duas, duas Mesmo que eu sou de as mãos Eu vou pegar aquilo que é meu Por dinheiro Mesmo que eu pereça tenha aqui da minha vida Mesmo que eu abuse de funções evolutivas É, tá super! Vão ser destruídos Como as batatasitas <risos> Ai que fome. Esse humano ah, não é digno de ser e eu irei me libertar Porque eu sou uma formação Aí ela acaba aqui. Pois fazer aquela e eu vou dar um o sou. Eu eu eu Ah, então, e ainda é feitos no fundo. Entregue um lá no homem. Agora eu, agora eu. Seu pior pesadelo estava camuflado. Motivos pro seu medo de ser o fantasma. Acho. Deixa tipo corpo pois não adianta. Estamos juntos, desde sua infância. Só de me ver seu coração acelera, tipo uma pedra seu corpo congela. Há muito tempo adormecido, só tem uma razão. E eu cantando junto o comigo mesmo. Esse relógio trarei escuridão. Escuridão. Sou uma sombra, uma Vou dar marcha, marcha. Demônios cara. Comenta aí galera se vocês gostaram da minha parte Ah cara que massa vai cair Ele não passa de com de relógio eu não Mano eu adorei minha parte velho Obrigado, Luiz chame de viu, do em todo espaço. espaço, eu te farei em Mesmo que eu tenha que arrancar esse braço, pode escolher então. Vem, vem, vem. pode vir com qualquer transformação. Sai do céu, para mim não parece nada demais. Pois qualquer espécie Entre treme pede em pé, De um gás. Sou o mais perverso eu em todo universo. Não, não pode pedir, então agora me escute. Faça o que eu quero nesse esse multiverso. Multiverso. O o multiverso. multiverso. multiverso. Não vou voltar. Para trás, para trás. Para trás. Subir subir subir nas pez. Pez. Eu do universo, está Não é A risadinha. Caraca Olha o Lukezinho. Oh, oh, oh, oh. Sing na tré. Na tré. Mini rap, ah, não tá, ficou tão massa que eu vou, vou escutar de novo, galera. <risos> Peraí, eu vou escutar de novo aqui, aí daqui a pouco nós vamos. Enfim, <risos> galera, é, vamos comentar aqui, né? O que eu achei desse cover. Assim, galera, eu achei muito massa, tanto tem que dar edição, que é edição assim, eu acho que, na minha opinião, eu acho que ela ficou mais bem feito do que a edição do vídeo original, em alguns aspectos, no fato de que eles colocaram mais cenas, entendeu? Tipo, na parte do Vilgax eles não colocaram tantas cenas assim, entendendo? Tipo, eles sempre foram colocando cenas, cena cena, cena não, não só na parte do Vilgax, mas em todas as outras também. Tipo, eles não ficaram só na, aquela imagem estática do personagem e passando a letra. Não, eles ficaram colocando várias, várias, várias cenas eu achei isso muito da hora, entendeu? Eu, eu gosto quando eles fazem isso num rap entendeu por mais que assim eu gosto é, do rap do clássico do rap do saleneja. por mais que a maioria das vezes seja é só imagem estática mas é legal também é muito legal é a, ma a maioria dos raps eles terem né essas cenas assim passando é por mais que eu, eu entendo né, o negócio do copyright podem dar problema assim porque o YouTube é chato vocês sabem disso eu falo isso direto aqui no canal mas mesmo assim galera é, ficou bom então gente, entendeu? tanto o original ficou bom, quanto esse aqui Comenta aí galera, o que vocês acharam da minha interpretação dos do Zizqué, né uhum. Antes mesmo de eu reagir a esse vídeo aqui, muita gente já veio, chegou em mim e disse que eu, eu cantei é, muito bem Eu sou um ótimo fantasmático, pronto, agora além do podrão, agora eu sou um fantasmático uhum. também né Que é legal porque vocês sabem né, o Zizker ele é o meu vilão favorito de Ben 10 Aí por isso que eu gostei muito de interpretar ele aí e tudo mais Eu fiquei todo empolgado né, com eu cantando que foi legal que eles colocaram assim os efeitos todos, né? Que nem, que nem no rap original, né? E na parte do fantasmático lá do rap do clássico Uma parte assim mais assustadora, né? Também a do friagem, né? Na, na parte do friagem também tem esse efeito assim mais Tipo com uma voz, uma voz assim forma, né? Uma voz assim mais é, fantasmagórica, né? Mais, o Fantasma representou demais, o Lukezinho canta demais, né, a parte do albido dele ficou muito massa a, O Luiz a risada maligna do Vilgax, canta bem demais, cara, esses caras é, cantam muito bem E vocês podem esperar mais covers, viu, que o Lukezinho ele gosta de fazer cover, aí já não é, não é o primeiro não tipo, Teve o do Omniverse, mas eu, eu vou dar um pequeno spoilerzinho aqui, vai ter um cover aí, eu acho que... De um tal de um garoto robô Com um garoto dos monstros né? É, é só isso que eu digo aqui pra vocês Eu não vou dizer mais nada Além disso não, porque senão o Luquizinho me mata Mas é isso galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like no canal, se você já Seja membro, ative o sininho Falou e tchau